Vou dar uma dica para você, uma dica emocional. Você sabia que todos os pontos quando a gente massageia, quando você vai massagear o pé do seu cliente, você tanto está trabalhando as dores físicas dele, como você também já está trabalhando a parte emocional? Como assim, professor? Sim, porque eu descobri ao longo dos meus trabalhos que todos os pontos têm carga física e têm carga emocional. Alguma coisa, um grande benefício emocional já vai trazer para o seu cliente, além do alívio da dor física. Nossa, mas é assim, simples, assim, simples, prática, objetivo. É o meu método de ensinar e praticar a reflexologia podal. Quer aprender tudo isso e muito mais? Vem aí a Maratona da Reflexologia Podal, um evento 100% online, 100% gratuito, do dia 9 ao dia 13 de maio. Para você garantir a sua vaga agora, clica aqui nos três pontinhos, ou clica aqui na minha foto, ou aqui na descrição do vídeo, ou aqui no Saiba Mais, você se inscreve com material didático e apostila para você. 100% online, 100% gratuito.